Tem uma câmera aqui que eu não uso mais Ela deu pane há um tempo atrás e ficou guardada e... Enfim, não funciona Bem, A primeira foto é numa uma ponte e ele vai fingir que vai bater a foto se assim, meio do lado da, da ponte E vai derrubar a câmera lá embaixo e Daí vai gravar a reação da... Da cliente, vamos ver o que ela faz, né? A Carolina Estamos chegando aqui, Murilo está lá em cima preparando para fazer a primeira foto do ensaio. O Carol está aqui embaixo. Vou abrir a imagem aqui para ver se... Se pega os dois, mas... Pois... Carol, pode vir aqui sim, mais ou menos. Aí onde tem a... o tronco? O calor que tem tá com essa blusa, gente. Está aqui. É, eu falei que ele ficar aqui. Está bom aqui? Está. Tá. Vamos fazer uma foto de um, porque primeiro que eu estou começando bem ele de... Não, mas a gente tá longe, a gente tá de longe. olha gente tá de tá tá longe, tranquilo, já tranquilo. A gente tá longe. Tá longe Tá bom, Isa? Uh -huh. Veja lá que eu mexi no Isa. Ah! Ó ah, meu pai. Perdeu. Que céu? Quinze mil jogadas no lixo. Sério, Rodrigo? Rodrigo, do céu, não creio. Ah, meu Deus! Como que ele consegue tá derrubar? Olha o meu coração. Tu tô vendo você, gente. você tá? Eu tô aqui a lutar a alça. Tem a alça. não coloquei a alça. A alça eu é tive menos de se preocupar agora. <risos> é. Vem, Carol. Lembra do carro quando eu falei que ia fazer uma pegadinha com vocês? Lembro. É, agora. Agora você fodeu! Essa câmera a, é foder, a que não usa mesmo. Seu masarinho! Mas... Eu falei que ia pegar vocês? Eu sabia que ia pegar vocês! Não, ele só uma pegadinha, ele derrubou! Então essa câmera eu não uso já há uns 3 anos, já ah, deu pânico. Está com a outra câmera lá. Pode pegar a outra câmera. Seu eu corno! Eu não sou corno. Pelo menos eu, eu, eu acho. Respira, você tipo, Ficou legal. Nossa. Eu devia ter posto uma câmera aqui. Eu devia ter posto uma câmera aqui. Ficou, tipo, foi batendo. Foi tof, tof, tof, tof. Ficou na água. Tá? É. Não, eu tô pegando o por Porque eu... ah. Você fez uma cara muito de assustada. Eu fiquei com dó de você. Obrigado, obrigado. Eu queria agradecer o tá, Oscar. É Mudar pra minha mãe, pro meu pai, que me apoiaram. Eu vou Gostaria de agradecer a todas as pessoas eu que me ajudaram vou. meu professor de eu teatro vou. meu avô que comprou todo o equipamento ia comprar né que não deu certo comprar isso é sacanagem <risos> é isso aí galera então todos os meus amigos que me conhecem já ficam né espertos porque alguma, alguma coisa acontece né? vamos lá vamos começar então vamos fazer ensaio, vocês querem fazer ainda não não Ó, eu mais? Esperar. <risos> nossa eu fiquei com muita Ele tá mexendo do a mim? Isso é sacanagem, é sacanagem de vocês. Você realmente jogou a câmera do lixo, na água? É, ela não funciona. Você vai deixá-la ali? Eu não vou pegar, você vai pegar. E os 15 mil? Os 15 mil era do meu avô. Agora virou, o avô virou piada. Você queria parar, o mas conseguiu. Já foi, né? É de uma galera vendo a câmera bater, né? Nossa, eu devia ter posto outra câmera ali. Gente, deixa eu mostrar pra vocês. O Murilo tava lá e a câmera veio batendo. Ela veio batendo e. Não é o melhor efeito especial, né? Do melhor efeito sonoro. Tá até agora fazendo espuma ali, onde a câmera caiu, ela tá afundando ainda. Ih, agora derruba essa. Não, essa aqui não derruba, né? Isso aqui, aqui não pode. Vocês gostaram? Vocês gostou? Você gostou? Simplesmente fiquei com dó de você à toa. Isso não é certo, isso não é justo. Ai, e a Lidia fugindo da câmera, né? Não, não dando certo. Sacanagem. Nossa, fiquei com dó. Você fez uma cara, eu achei que você ia chorar. Obrigado. Obrigado. Obrigado. Eu sou bom mesmo. Eu, a nossa esposa te surta. A outra ficou até louca. Então falou, fala assim pra câmera. Assim, eu fui pega. Não vou falar. Tchau, gente. Até depois.